produtor, detectar, suspeitar né, que aquela planta estaria, ela não estaria bem, estaria com algum problema, né, e que é, ele não iria coletar manivas dela, e também que ela poderia ser um problema para seu plantio, para sua produção, que aí, nesse caso, ele poderia é, chamar ajuda, né, buscar ajuda de um profissional na área, tá bom? Então, essa seria, seria uma época ideal. Muito bem, gente, então, aqui é, nós é, mostramos para vocês as doenças de ocorrência né, é, de maior importância na nossa região, que são transmitidas também por manívas, que podem chegar a causar danos consideráveis, né, dependendo da condição climática, da variedade. Então, é, doenças que, porventura, né, é, como as podrid ocorram na região, como podridões radiculares, as viroses, bacterioses, antracnose e superalongamento, é, uma vez detectada, suspeita dessa doença, jamais né, a gente poderá, utilizar essas plantas como matrizes para a obtenção de manivas, né, para plantio em novas áreas. Jamais poderemos fazer isso. E uma vez que o produtor ele suspeita de ocorrência de uma dessas doenças na área, ele deve imediatamente chamar um profissional da área para que possa dar as recomendações ele, de controle daquela doença, para que ela não venha se disseminar mais e venha causar danos à produção da mandioca. Ok, gente, meu muito obrigado e estou aqui à disposição, estamos aqui na universidade, na Universidade Estadual do Maranhão, à disposição para qualquer dúvida que a gente possa é, colaborar com vocês na, na produção né, e, na, e no insanar essas, e é, minimizar né, o, os custos né, e os danos causados pelas doenças na cultura da mandioca. Meu muito obrigado.